Fala, fala galerinha! É eu sou o Norberto, Olá. esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente veio trazer a TAG do 50%. 2017, chegou na metade, e Caramba. com ele chega a TAG. Vamos começar dizendo aqui qual foi o melhor livro que você leu em 2017, qual foi? Eu não li muitos livros até agora, mas o melhor livro que eu li foi Bisco Roxo, certamente. O melhor livro que eu li também foi Bisco Roxo, porque ó... Que livro, minha gente. Que livro. A gente já fez a, zen, fez a zen, né? Feito. Fez a zen. Então quem quiser saber um pouquinho mais, veja, leia, comenta o que você achou. Qual a melhor continuação que você leu até agora em 2017? Eu não li continuação nenhuma. <risos> eu pensei que eu não tinha lido nenhuma também, mas eu vi que eu li Cidade de Vidro, De Instrumentos Mortais e, enfim... Podia, ser, podia ser até a pior, mas foi a única. Então tá aqui. <risos> mas foi, foi boa, foi legal. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu não tenho como colocar outro livro, senão quando ia ver o é. É um livro que eu estou muito ansiosa pra ler. E eu ganhei ele de aniversário de uma amiga minha. Tá ali, ó, na minha lista, já já vou pegar aquele livro pra ler. Eu quero ler muito, mais do que isso, de Patrick Ness, né? Que foi lançado aqui no Brasil nesse semestre. Muito tempo já que as pessoas falam dele. Aquele da Portinha? É o da Portinha. Ah, eu quero também. Qual o livro mais aguardado do segundo semestre? Gente, eu sou a pior pessoa pra saber se é de lançamento, porque eu não sou ligada nessas coisas, sério. Só passam não... e os costumes não mudam, porque não, a gente não, não eu sabia e a gente é, não sabe. É, eu sou a pior Pra saber essas coisas, eu realmente não sei. Eu simplesmente, quando é lançado, eu vejo. <risos> Fica sabendo. Sérgio, não, é a gente tem um canal literário, gente. Não sabe os lançamentos, pô. Que tipo de <risos> pessoas fazem? Mas vamos mudar esse. Eu não sei nem onde é que vê os lançamentos futuros. Onde é que vê é é é isso? Não sei não. Da gente, vamos ensinar a gente. Bota aqui nos comentários, manda uma mensagem pra gente. Qual foi o livro que mais te decepcionou esse ano? Com certeza foi apenas um garoto, que tem vídeo Vixe. também. Tem, eu mas vi... agora o vídeo é falando bem, porque foi eu que fiz, mas tu falou mal em outro vídeo. É. Ou seja, descasquei. Em algum, acho que foi em algum vídeo de leitura, não lembro, mas foi eu descasquei isso. já esse livro e não concordo com muitas coisas: que, como ele foi trazido, como ele foi abordado, né? Muito. Ele quis ser um personagem gay ali, foi. mas foi muito heteronormativo e, enfim, não me agradou de forma alguma. Eles de forma alguma. de alguma forma, não me agradou. O livro que me decepcionou esse ano foi A Queda dos Reinos, inclusive tá pra vender. aquele <risos> vou me desfazer. Não pretendo ler assim, a continuação da série, pelo menos por enquanto, porque eu esperava. Muita coisa e foi pouca coisa Qual o seu novo autor favorito? Que lançou o primeiro livro nesse semestre, né? Ou que você conheceu recentemente? que eu conheci esse semestre com certeza foi Rupi Cau, Que é uma, acho que ela é indiana Se eu não me engano, com a nacionalidade do Canadá Enfim, tem uma mistura aí É autora de Outro Jeito de Usar a Boca Um livro que eu recomendo muito, muito Não fala diretamente sobre feminismo Mas tem muito de feminismo nas falas dela E o livro é muito Tocante, apesar de ser um livro Que eu não costumo muito ler, porque é um livro de poesia eu não gosto muito de coisinhas, mas esse é um livro que me marcou bastante esse ano. Eu queria dizer uns, uns autores assim, que eu peguei na verdade <risos> e queria ter lido esse verso, aqui, que não li. Porém, eu li Keith Hill, eu li O Menino Que Desenhava Monstros, e é um livro que eu achei maravilhoso e queria ler mais coisas do autor, se possível. Qual é, agora me diga. Eu tô aqui ó, a meia hora passando os braços. Só passando. Agora aproveita esse ritmo, o que é que? é me diga qual é a sua cadinha por personagem mais recente. Aqueles, tô toda nessa caixão. Ai gente, <risos> toda vida é isso, eu não sei gente, eu não sei. Quando Vamos tirar é essa questão dessa <risos> Vamos pular. Eu nunca sei, eu não pego tanto, né, nesse sentido de ter um crush, um negócio. Não sei, não, Respondei Não, mas pula. Então vamos pra próxima, que é qual é o seu personagem favorito mais recente? Rapaz, eu gostei muito de Joia. Ah, é mesmo? Eu achei me ela muito, muito tocante, assim. É uma criança, né? Então a gente já tem aquela empatia por ter uma visão um pouco diferente. Teoricamente, né? E é uma personagem muito sensível. É uma personagem que tem umas reflexões que você fica, caramba, pode crer. Como é que eu não tinha pensado nisso, sabe? E aí ela me trouxe várias... Reflexões pra vida, assim, gostei bastante Ela é personagem do livro Passarinho Que também foi um livro bastante, bastante Tocante, nesse ano Fiquei em dúvida entre dois personagens, né De O Garoto no Convés e The Kiss of Deception Mas acabei optando por John Jacob Turnstile Que é o protagonista de O Garoto no Convés Que é muito legal A gente conhece... Bom. Gostei, amei, quê? A gente conhece a vida dele toda Então a gente conhece ele pequeno, né Vai crescendo, acompanhando E se divertindo, a beça o okay. Muitas aventuras Ai, ele é muito engraçado, um pessoal boa que ser amigo dele Ele é meu bandido na verdade, no começo, mas fazendo viragem boa Lembrando que se você está gostando dessas indicações né, que a gente tá dando aqui A gente vai deixar os links aqui embaixo. se você quiser comprar e ajudar o canal, né? Todo mundo fica feliz Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Tem bisco roxo, gente. Que livro! Só que é like, Era É assim, ó, você lendo e é lá a lágrima descendo assim, ó A lágrima chega, chora! <risos> o quê? A manteiga chega, derrete! Eu pensei em colocar, mas para não repetir, andei de outro que foi o que eu acabei de dizer O menino que desenhava monstros de que Dana Rio, termina e não foi chorando. Foi em desespero. Eu gritava, batia assim no livro. Porque... Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre? Não foi nem pela história que eu escolhi Vilas Azuis, mas foi pelo contexto, assim. Eu fiquei muito feliz em ter pego o um livro, assim, bem despretensioso, sabe? E acabou sendo um HQ que me adicionou bastante coisas, né? Informações uhum. e que me surpreendeu bastante. Então eu fiquei muito feliz com essa leitura. Um livro que teve mais ou menos essa vibe me deixou muito feliz com a leitura foi Uma Mensagem de Esperança de Tom Mitchell. Eu acabei de ler, falei até sobre ler aqui no canal. É a história do, desse, do Tom Mitchell, né? que encontra um pinguim e leva pra cuidar e aprende várias coisas. Na verdade, não é o pinguim que ensina, porque um pinguim não tem como ensinar uma coisa a uma pessoa. <risos> <risos> você você dela, é, é Pronto, A gente entende que a gente tem que melhorar com o tempo, sermos boas pessoas. Eu acho. Então pronto, foi isso. É. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2017. Eu vou dizer The Handmaiden. Eu vou copiar. Pronto. The Handmaiden, pra quem não sabe, eu não tô lembrado o nome agora em português, na verdade. A, acho não? que é a criada. A criada. É uma coisa assim, tá aqui, a é capinha de qualquer maneira. Ele é a adaptação de um livro, na verdade, que eu acho que ainda não foi lançado no Brasil. Tudo aqui eu acho. Não foi lançado ainda no Brasil. Que é Fingersmith, de Sarah Waters. Então fica aí o apelo, né? Quem quiser lançar no Brasil, pode lançar, e porque que, o filme é bom. E quem não... Isso, e quem não viu o filme, veja, porque que filmão da porra, né, gente? Sério, que... Ui, é que, massa. Sério, foi o melhor filme que eu vi esse ano. Eu comecei eu... vindo assim, tipo... De longe. Hum, tá, e depois eu tava... vendo amor de É, Deus. é tipo plot twist atrás plot twist, ó. Bem louco. É, inclusive é um filme coreano, ele meio que foge, né, do que a gente já tá acostumado. de Hollywood e coisas americanas. Muito foda. Muito foda, veja. Quem não viu ainda, vá-se embora Depois de ver o vídeo, já vai ver o filme o já Deixa aqui Sua resenha favorita desse primeiro semestre Escrita ou em vídeo? A gente não faz resenha escrita Então, né? Vamos pra frente Com certeza a minha não poderia ser outra, senão Outro jeito de usar a boca E para educar crianças feministas Um vídeo que eu fiz, né? Falando sobre esses dois livrinhos E comentando um pouquinho sobre o que eu acho E o que eu tenho a falar sobre o feminismo Que é um assunto que muito interessa Mas que a gente sempre tem que aprender um pouquinho mais A cada dia. Eu vi que eu não fiz muitas Resenhas, na verdade, no ano de 2017. Foi reflexo de ter lido pouco até agora. Mas uma resenha que eu achei legal. Achei o tema, o um assunto muito interessante. É Crônica de uma Morte Anunciada de Gabriel Garcia Marques. Vamos lá assistir, curtir, compartilhar. Porque... Qual foi o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Até agora. O que me foi à cabeça foi Bonita Verônica. Next Side né, minha gente? Não falar sobre isso. Um livro belíssimo que eu ganhei no aniversário de Natália, Inclusive, obrigada, amiga. Inclusive, tô querendo ler bastante logo. O livro que eu acho mais bonito atualmente da minha estante é Ouça a Canção do Vento de Pinball, no 1973. Que inclusive, peraí, eu vou pegar pra todo mundo ver ao vivo. É este aqui. Olha só. Pega o Verônica também. Esse aqui foi o que eu falei. Muito bonito. Delicioso de pegar. Gente, um soft touch. Maravilhoso. E esse aqui? Olha, essa lombada colorida. Tudo é colorido. Tudo é muito Eles bonito. são bonitos, viu? Eu amo essa edição, simplesmente. E essa, essa diagramação? Não sei porque eu não li esse livro ainda. Preguiça, né? Para finalizar, qual ou quais livros, enfim, você quer muito ler ou precisa ler até o final do ano? Um livro que eu comecei a ler esse mês e eu não consegui terminar ainda por motivos de ocupações da vida foi Persepolis, ou Persepolis, como vocês quiserem chamar. Mas é um livro que é e eu estou gostando muitíssimo, então pretendo terminar em breve. Um livro que eu quero bastante ler, inclusive, não sei se é desde o final do ano passado, é o Meia Noite entre Daniel galera para completar a coleção de livros lidos, né? Tá é galera? <risos> Bem fã, emocionado. Deixa aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu até agora em 2017 e qual livro você quer muito ler até final do ano, né? Porque o semestre é. enfim tá acabando. Não esquece de deixar o seu like se assistiu o vídeo até aqui, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Eu tô só um sono! Ai! o é que eu percebi? Tá desligado e tá aberto. É. Mas tá bom, que essa hora eu tô aqui, né? E tá uhum. chovendo. Ah. Tá bem defusa a luz. Amei! Por quê?